Bora pra análise sem spoilers do filme Duna, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal e cliquem no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, já vamos dar um like aqui para nos ajudar bastante. Boa, galera! Então bora comentar sobre esse que é um dos filmes certamente mais hypados do ano, talvez dos últimos anos, né? Que é o Duna, baseado no livro do Frank Herbert, né? Que é uma das maiores referências do universo nerd. O livro Duna, que foi escrito lá em 65, mas tem um enredo que é totalmente atemporal. É, em 84 já teve a primeira versão do filme, feita pelo David Lynch. E assim, a expectativa aqui pra esse filme novo tá enorme. E agora a gente vai compartilhar com vocês o que a gente achou aqui desse filme. Bom, a história se passa no futuro, né, e mostra ali a guerra... Pelos recursos do planeta Duna, né? O planeta Duna, ele tem ali um recurso, uma especiaria que é muito disputada, muito valiosa Por várias potências e é isso que a gente vai ver aqui no filme Ela serve ali pra estender a vida humana, pra chegar na velocidade da luz Então assim, todo mundo quer essa substância E aí a gente tem o Leto Atreides, que vai ser designado pra comandar o planeta Duna Então ele vai com toda a família ali, a nobreza, a Lady Jessica, que é a esposa dele Os servos da família Atreides E o filho Paul Atreides, que é um menino ali muito especial e a gente sabe que tem um destino reservado pra ele no futuro de Duna. E aí quando eles chegam lá, rola ali umas traições, as coisas se complicam bastante, e aí eles têm que fugir dali e lutar pra sobreviver. E a gente já pode dizer que esse é um filme muito grandioso, né? Porque a história de Duna é uma história épica, pra quem curte aí os livros de Duna sabe que é uma história extremamente épica com camadas complexas ali de roteiro, vários conflitos, várias famílias ali disputando o poder, e eu acho que até a produção foi muito competente aqui, conseguindo adaptar toda a história dos livros, especificamente aqui do início Do primeiro livro do Duna, nesse filme De duas horas e meia, né? É, eu vou te dizer Enquanto a gente tá assistindo, a gente tem Uma noção de que é uma história muito Bem contada, é uma história muito rica Cheia de detalhes, ali, os personagens São muito interessantes, e a gente Fica louco pra saber logo mais aqueles mistérios, aqueles segredos que tem ali E o diretor, né, o Denis Villeneuve Eu já começo dizendo que eu acho que ele fez Um trabalho primoroso, né? A gente já começa o filme Com aquelas tomadas amplas, aqueles Takes bem abertos, mostrando ah, o planeta coberto de areia, a gente vê bastante do que é esse planeta Duna. Né? É, e aqueles closes assim, nos personagens, aquelas câmeras fechadas, passam muita emoção ali, sofrimento e tudo mais, tem umas câmeras que vão se movimentando assim, e a gente fica colado no filme, assim, realmente querendo saber muito o que, que tá rolando ali. E as cenas são muito bem pensadas, né? Cada movimento ali tem um propósito pra narrativa. Cada detalhe da direção, eu entendo que é muito bem pensado ali. E aquelas cenas ali de luta, de exército, de ataque, eu achei, assim, incríveis. Realmente são muito bem feitas. E toda parte ali, quando aparecem aquelas criaturas, não tem como não lembrar e não comentar sobre o Senhor dos Anéis, sobre Star Wars. A gente acaba se, assim, juntando né, lembrando muito desses filmes. E o próprio diretor né, de fotografia, o Greg Fraser, que ele trabalhou no Star Wars Rogue One Ele comentou sobre um paralelo entre o Duna e Star Wars Que eu achei sensacional, né? Ele comenta, ele até pede desculpas numa entrevista Dizendo se isso é um sacrilégio Mas ele entende que o George Lucas Muito se inspirou no Duna Pra criar vários elementos ali do Star Wars E a gente vê vários elementos ali do planeta Duna Realmente em Star Wars, né? É, eu achei o CGI bem natural, assim Dentro das cenas do filme, achei bem feito, assim É, a fotografia tá linda demais, né? A gente vê aquelas cores do planeta Uma pegada bem um tom pastel, assim, de Duna Que nos dá aquele aspecto sufrido focante do planeta e o design de produção também tá muito bem trabalhado que a gente vê os detalhes dos ambientes internos, dos objetos, assim, a gente vê que é um filme épico nesses pequenos detalhes. Né? Além dos figurinos também que estão muito bem feitos, são muito bonitos também. É, e outro ponto alto aqui é a trilha sonora que é da lenda das lendas do cinema, que é o Hans Zimmer, que trabalhou em conjunto ali com a equipe de edição e montagem para fazer algumas tomadas ali com uma trilha épica, absurda, que eu achei sensacional. Né? E esse elenco aqui é um elenco bem estrelado, tem vários atores que a gente conhece bem e gosta muito aqui, né? É, a gente tem o Oscar Isaac ali, que é o nosso Paul Dameron, que tá muito bem aqui no papel de Leto Atreides, né? A gente é ali, pra mim, em dois minutos já assistindo ele, eu já compro a, a luta dele, os dilemas dele ali como Leto Atreides. Então é um ator que nos pega muito pelo carisma também, né? É, o Timothy Chalamet também tá muito bem. Ele é um ator novo, que tá bombando ali em Hollywood. E eu gostei bastante dele aqui nesse filme. Ele tem umas camadas, assim, de intensidade na interpretação. E eu gostei muito das cenas de sofrimento, de dor, assim. Eu gostei bastante dele aqui. É, a Rebecca Ferguson também entrega uma personagem bem complexa ali, que é uma personagem toda misteriosa. A gente sabe que ela tem poderes ali. E ela nos passa essa sensação de a gente querer saber saber mais sobre essa personagem. Saber exatamente qual vai ser o papel, o papel dela nessa epopeia aí de Duna. E tem vários outros atores que a gente gosta muito. Tem o Jason Momoa, tem o Javier Bardem, a Zendaya mais um monte de gente aqui. É, Duna pra mim tem tudo pra se tornar uma grande franquia de filmes, né? Que fazer muito sucesso. E já tem o Duna, a parte 2, confirmada com lançamento em 2023. Espero que dê tudo certo. Já tô ansioso por esse filme. a gente se apaixonou muito por esse filme. Bom, então fica aí a nossa dica do filme Duna, né? Que, pra mim,